Começou o vídeo, o casal caminhando na praia, que amor, olha que música animada no fundo. Corto para a moça espreguiçando no pôr do sol, uma imagem muito relaxante. Mostro agora uma equipe trabalhando focada. E você, é claro, se lembra de União. Corto para as amigas sorridentes e te deixo alegre, é claro, é sempre bom ver um sorriso. Aí vem a molecada brincando na chuva e você se recorda, nossa, que nostalgia era o meu tempo. Põe o fogo de um cachorrinho, putz, assim eu vou chorar, mas eu forço um pouco mais e ponho o gatinho. Olha só, que fofinho, ô oh, coisa linda. É assim que somos manipulados, seja pela mídia, seja pelos políticos e até mesmo algumas igrejas sempre usam o que é belo e o que é bondoso enquanto te enfiam uma faca pelas costas. E a verdade? Onde é que está? E a sinceridade? Onde é que fica? Agora, por favor, preste atenção nessa mensagem. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem um botão escrito seja membro. Ao clicar nesse botão você escolherá uma categoria e se tornará membro do canal, ajudando o canal a se manter, a crescer e a alcançar mais irmãos com a mensagem do Livro de Urântia. Essa é a verdade. E eu tenho certeza que, somente com a verdade, muitos irmãos de bom grado se tornariam membros do canal para ajudá-lo a crescer, porque reconhecem a importância desse canal. Agora, usando da sinceridade, e mais sinceridade, e mais sinceridade ainda porque essas são as chaves do reino dos céus eu não quero que você se torne membro do canal só para ajudar ele a crescer tem mais você tem um papel muito maior nessa história mas por causa das regras do youtube eu não posso te explicar tudo aqui publicamente por isso que eu fiz esse outro vídeo que está aparecendo aqui e também está aqui na descrição então por favor Veja esse vídeo porque lá, de forma privada, vou te explicar como você pode ser uma semente de luz na sua casa, bairro, cidade, estado, país e planeta. Te espero lá.